Oi gente, tudo bem com vocês? Dessa vez eu vim mostrar um estudo de g aqui. Eu vou passar um pouco do que passa na minha cabeça enquanto eu desenho e eu não vou estar ensinando ninguém aqui nesse processo. Eu não me vejo qualificado para isso. Inclusive tome muito cuidado com o pela internet. Muitas vezes essas pessoas não são nem qualificadas para ensinar o que estão ensinando e acabam passando costumes péssimos de desenho. Eu comecei aquecendo a mão com o que chamam de desenho automático. Nada mais é do que você soltar sua imaginação pra fazer o que você quiser e deixar ela te guiar. Isso tem me ajudado muito e eu vou deixar na descrição do vídeo é, um vídeo que fala mais sobre isso pra vocês e eu espero que ajude vocês também. Já no próprio processo de desenhar a pose, eu sempre vou procurar a linha de ação dela. Mesmo que ela venha do pé até a mão, é o que eu tô procurando nessas horas. E nessa etapa é muito importante você ter confiança no seu traço. Não tem medo de errar e se não sair como você quer, tá tudo bem. Porque é para isso mesmo que a gente tá estudando, para melhorar. Qual seria a graça se a gente já começasse perfeito? Para onde você iria depois disso? Porque eu não saberia. Daí como vocês podem ver no processo de cada pose, eu construo as formas mais detalhadas, mas sempre tentando simplificar ao máximo. Tentando passar tudo o que eu preciso com poucas linhas, e nessas horas para mim a simplificação para mim é tudo. Essa sessão de estudo foi bem solta. Geralmente eu limito as poses em 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos e eu vou escalando aos poucos. Mas nesse dia eu fui estudar por diversão, então eu nem me prendi a isso. Queria levar o tempo que fosse pra acabar com uma pose, nem que levasse mais de 10 minutos pra uma pouco detalhada. O foco era a diversão, algo que eu vejo se perder muito na situação da comunidade hoje em dia. Onde o foco é só melhorar a qualquer custo e da forma mais rápida possível. Se esquecendo de todo o resto, e pra mim esse caminho é fadado ao burnout e insatisfação. Você pode chegar lá, mas quando percebeu seu corpo e mente já não são tão saudáveis, você melhorou seu desenho pra um nível profissional. Mas o que você vai fazer com isso a partir de agora? Você não aproveitou o processo e com isso não se descobriu. No caminho, esqueceu seus desejos, suas vontades e agora não sabe mais o que fazer. Então aproveite cada desenho ruim, cada falha e sucesso na sua jornada. Se conheça cada vez mais no caminho e assim nós vamos ser uma carreira e vida ótima. Mas acho que era tudo isso que eu tinha para falar hoje. Bom desenho.